Oi, minhas amigas, eu vou começar a fazer um treino agora. Olá, minhas guerreiras, eu sou o professor Emílio Júnior, junto com minha mãe. Hoje ela vai fazer um treino voltado para as costas, braço e também vai trabalhar aquela gordurinha do braço que ela chama de asa de morcego, né, mãe? É, tá. Asa lá. de morcego. Então vamos lá. Primeiro exercício utilizando um cabo de vassoura e Aí uma cadeira. Pede. Vai fazer a marcação. Marcação. Vai elevar o braço Atrás da cabeça Isso E vai descer Desce Contando alto Contando Dois, alto Isso Três Quatro bora Cinco Isso Seis Vai Sete Isso Oito bora 9 gosta na nuca o cabo de coação isso 11 bora 12 isso 13 isso 14 isso 15 isso 16 bora 17 isso 18 19 vambora 20 é o máximo 21 hein? 22 23, 24, 25, 26, Bora. 27, 28, 29, 30, Bora. 31, 32, 33, 34, 35, Isso. 36... 37, vambora. 38, tá fácil. 39, 40, Isso. 41, 42, 43, 44, Isso. 45, 46, 47, vambora. 48, vamos passar de 50, vambora. 49, bem a escola. 50. Vambora. 51. Isso. 52. Isso, 53, isso, 54, 55. Isso, descansa. Sentiu? Senti, tá pegando bem as costas, Pega né? Nas costas, aí isso. Eu isso aí, aguarda agora. Vai em descansa. Um isso. Esse treinamento aí vai ajudar muito na postura. Então, aí. você, minha guerreira, que tem problema de postura, que vai ficando cifótica, que é quando a pessoa vai abaixando. A parte das costas ali, então você fazendo esse treinamento vai melhorar justamente o que as pessoas chamam de porcova, né? É, eu estava então. ficando com uma porcova. Isso. Aqui. Aí agora... O próximo será qual? Você vai fazer a medição de novo no cabo de vassoura, isso, do outro lado elevar o cabo na linha do peito, isso, abre mais a perna, posicionando, isso, agora você vai girar todo o tronco para um lado só, vai, gira, gira, gira, isso, parou, volta, para o meio, gira para o outro lado, isso, um, parou, Gira para o outro lado... Vai contando... 2... Vamos fazer o seguinte... Você tá. conta esse para tá. mim... Tá... Então vamos lá... Então... Zerando... Vamos embora... Começa... Vai... 1... Um. Para no meio... Não, não abaixa... Continua... Vira para o outro lado... 1... Um. Traz no meio... Vai... 2... Vira a cabeça junto... Vai... 2... Isso... Para no meio... 3 isso, para no meio, 3, isso, vai estar lá, é normal, 4, vamos embora, mantém o cabo em cima, para no meio, 4, isso, vamos a 5, isso, vira a cabeça junto, 5, para no meio, 5, vamos a 6, isso, para no meio, 6, Vamos a 7. Isso para no meio. 7. Vamos a 8. Isso para no meio. 8. Vamos a 9. Isso para no meio. 9. Vamos a 10. Isso para no meio. 10. Vamos a 11. Isso 11. Isso perfeito. Vamos a 12, isso, para, isso, continua, vamos lá, isso, isso, vai, 12, isso, vamos embora, 13, 13, levanta, isso, é isso que eu quero, 13, vamos embora, 14, isso, segura mais, vamos lá, 14, 15, vai, 15, vai, 16, isso, 16, vamos embora, 17, isso, 17, força, 18, isso, 18, pode descansar é agora, aí, que... que maravilha! Ah deu, deu, ah, deu muito! Deu muito, muito! É isso aí! Muito, posso ficar um pouquinho em pé? Pode, pode ficar um pouquinho em pé, relaxa, não anda, fica paradinha aí, isso, isso, já põe, já pega, dá pra descansar umas pouquinho, né? Poxa, achei que ia conseguir. Eu sou Tá sentindo bem, tô, né? Tô, tô sentindo que... Agora vai ser qual? Calma. Vai pegar a garrafa pet. Isso. Aí vai fazer esse movimento. Pega a garrafa pet. Isso. Aí segura, isso. Vai colocar a mão no banco, virado pra lá, pra parede. Vira pra parede. Puxa o banco pra lá um pouquinho, pra perto da outra parede. aí Agora vira, isso, vira para a parede. eu? Chega para cá, chega mais para cá, isso, mas põe chega. a mão no banco, isso, põe a mão isso, do lado. Joga o corpo para trás, o corpo mais para trás, inclina mais as costas, inclina mais. Ó, mas tira por corpo, ó. estufa o peito e inclina. Segurou aqui, faz isso aqui, joga um pouco mais para trás as pernas. Pode botar mais para trás, não fica com medo não. Isso, agora estufa o peito, estufa. E traz aqui, só esse A movimento tá aqui, aqui. Um, Isso Vai contando pode? O máximo que for, vai tá. Um, dois, três, quatro Isso, tô vendo lá em cima Isso quatro, Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, yes. 24, 25. Bota, estuda o peito e olha para frente. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Agora 35 do outro lado. Aí. Só virar para lá. Vira para lá. Vira para lá. Eu sei. Ah. Isso. Vira para lá. Isso. Mas aqui pela frente. Aqui. Isso. Agora pega a garrafa. E a mesma coisa. 37. Não. Chega um pouco mais para trás. Mais para trás. Isso. Agora estufa o peito primeiro. Estufa. Isso. Agora vai. Abaixa mais as costas. Isso. Não. Levantando sempre o peito. Isso. Vai. 37. Um. Dois.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 24, 25, 26, Devagar, 27, de tempo, 30, calma. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 37. Isso, para, põe do lado, senta, pega o cabo de vassoura, Senta lá no banquinho, isso. E agora descansa um pouco, faz a medição. Isso, tá sentindo bem? Não tá nem conversando com as suas amigas, não, não tá falando é, é, é, nada. Boa tarde, o que que, que ardendo? Tá a cor os braços. Ah, e então, sinal que é. tá Aí, trabalhando. Tá trabalhando, por isso que eu. Parei um pouquinho de conversar. Ah, mas... Não pode, fala para elas. É assim mesmo. É assim sem mim. dor, sem ganho, não é? não é? Então pronto, vai lá. Põe atrás da cabeça. Isso. Vai. Desce. Isso. Um, contando. Dois. Isso. Três. Isso. Quatro. Bora. Cinco. Isso. Seis. Isso. Sete. Isso. Oito. Nove. 10, 11 12 13 14 15 isso 16 17 18 isso a 19 20 21. Vambora, força. 22, Isso, não para, não. 23, Continua. 24. Vambora. 5. Conta alto. 6. Isso, 27, força. 27, Isso. 8. 29. 30. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso Sente, Vai. relaxa os braços do lado do corpo. Vai. Isso. Vai. Pega o cabo de vassoura de novo. Vai lá. Faz a medição, faz a medição, isso, isso, vai fazer aquele lateral, levanta, isso. Só Faz no máximo, é, não passa entre 6 repetições, podendo chegar até 18 repetições, tá ok? Para não forçar muito, vai lá. De 6 a 18, vai, gira o corpo todo, Um. Volta, tá lá, um. um, isso, levanta mais, vai, isso, continua, isso, você tá contando? Não, vai fazer sem contar, esquece a contagem, esquece a contagem, então. vamos embora faz até não aguentar não aguentar. Isso. Vamos embora. gosta assim. Gosto quando faz sem esse negócio de contagem, sem esse negócio de ficar preso naquela contagem que não adianta nada, não é verdade? Claro. Então vamos embora. Vai. Embora. Isso. Vai. Isso Vai Isso Isso uh, Sentiu? Sentir. Vamos finalizar Com aquele ali do Só ele pra finalizar Aí você é pras costas, trabalhar a costas Não faz essa carinha de triste não Pega a garrafa pet Isso Joga pra lá Joga o, o... o coisinha pra lá mas aí que está o diferencial. Aí que está o diferencial. Você não, não tem que descansar muito para sobrecarregar essa musculatura. Eu quero que você sobrecarregue essa musculatura. Não. Virada para lá, mas por aqui, pela frente do banco. Isso aí. Parou. Põe a mãozinha do lado do banco. Põe a mãozinha. Joga o corpo para trás. Joga o corpo lá atrás. Lá atrás, sem medo. Sem medo. Isso. Dobra mais. Isso. Estufa o peito. Isso aí, agora você vai puxar o máximo que você conseguir, ok? Então vamos lá, 3, 2, 1, valendo, vai! 1, isso, força, 2, olha para frente, 6, isso, 4, puxa com raiz, isso, Cotovelo pelo lá em cima, 7, isso, perfeito! 8, 9, 10, isso. 11, vamos embora! 13 Isso 14, 15 16 Não chora 17 Isso 18 19 20 21 Isso 22 23 24 25 Isso, do outro lado agora, 25 <risos> do outro lado embora Não fica molegando minha guerreira embora não, não, virado para lá. Ah, é. Vai fazer virado para lá e na frente. Isso. Já tá até dando tique é, já, é. já, já. Vou Vou abaixa, abaixa. Estufa o peito. Ó. Levanta o peito lá assim, ó. Toma. Isso, vai. Puxa. Um. Isso, mesma, dois, mesma quantidade. Hein? Três, quatro, cinco. Isso. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 12, isso 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Isso aí, 25. E aí, senta aí para dar uma descansada, saber como é que foi, o que, que você achou. Ah, achei um exercício ótimo. Tô transpirando demais! Tô sentindo outra! É isso aí! Depois que você começa a fazer exercício, você não vou... sente os benefícios? Ah, demais! Eu tava muito travada, com a corcova crescendo, tô me sentindo outra agora! É isso aí! Tô até sorrindo! Ah, que delícia! Então, minhas amigas, esse treinamento de hoje foi voltado para que vocês consigam também trabalhar a região das costas. Então Mãe, são muitas as seguidoras que estão mandando um beijo para você, um beijo que gostaram vocês dessa sua força, essa sua força de vontade, e para você também motivar aquelas que tanto estão acima dos 77 anos, como aquelas que estão acima dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, não é verdade? É verdade. Idade, é verdade. Não é idade não é problema. Em breve, nós teremos até o seu irmão, né? Com mais de 80 anos. 83, 82. 82 anos, corre 20 quilômetros, faz caminhada, faz tudo. Eu pretendo gravar um vídeo com vocês dois lá no Alto da Boa Vista, né? É, eu acho que vou até atravessar aquele açude da solidão. Não, não, cara. não, calma, mas vamos ver isso daí. Minhas guerreiras, muito obrigado pelo carinho. Se despede das suas tá. guerreiras. Bom final, de... oh, bom final de semana Não, bom é. final de semana toda É Vem isso aí Tá, amigas? a